de final de ano, todas que você imaginar, com a colaboração da Ana Lídia e da Jujuba, então esse vídeo é mais do que especial, espero que gostem e aproveitem as dicas Oi gente Gente, aqui é a Ana Lídia e agora vamos pra minha opção de penteado. Esse penteado é pra dar aquela opção de coque pro cabelo tipo 4, né, o cabelo mais crespo e tal. Eu sei que os cabelos com cacho mais aberto são mais fáceis de fazer coque, porque o cabelo tipo 4, ele precisa ter um comprimento maior pro coque dar certo. Mas eu vou contar pra vocês um truque que eu sempre uso pra fazer coque e que funciona. Eu espero que vocês aproveitem essa dica. Eu vou usar um rabicol, uma xuxinha, um elástico, eu não sei como você chama aí na sua região. E vou ir levantando todo o meu cabelo. Eu vou deixar uma franjinha aqui na frente solta, viu? Pra gente fazer um charme. E aí o coque é o seguinte, ao invés a gente só começar a torcer, eu vou como se eu estivesse amarrando o cabelo pra fazer um puff. Dei uma volta e na hora da segunda volta eu não vou terminar ela. Vou fazer assim, ó. Pronto. E aí agora eu vou usar uns grampos só pra firmar mais esses cabelinhos que ficaram meio soltos. Pra prender aqui atrás também. Gente, meu colar tava virado e vocês nem me avisam, né? aqui, eu tô aparecendo no canal dos outros toda bagunçada, tem que ficar ajeitadinha. E tá pronto o penteado. Ele é um penteado confortável. Você vai fazer ele, você vai estar tá chique, sofisticada ou despojada ao mesmo tempo. Só que você vai estar tá confortável, você não vai preocupar porque o coque ele não vai né, te incomodar, ele não vai desmontar. Então é um penteado muito prático e que realça a sua beleza, né? Porque o seu rosto tá aqui à amostra, mas tem uma franjinha aqui também para dar um charme. E eu espero que vocês também tenham gostado. É assim. Juvas! Agora eu vou ensinar pra vocês um penteado que é muito, muito fácil de fazer e ele dá certo com qualquer comprimento de cabelo que você tenha, seja mais compridinho ou mais curto e até com um tipos de cabelo diferentes. Seu cabelo pode ser um de quatro, qualquer tipo de cabelo dá pra fazer esse penteado, bora lá! Então eu vou começar separando essa mecha aqui de cabelo e vamos dar um volume pra ela porque vai ser uma espécie de topetinho aqui. Aí vem com o pente assim, desfia. Ao contrário dos fios. Formou aqui o topetinho e agora a gente vai dar uma ajeitada aqui e prender ele aqui atrás assim. Só colocar uns dois grampinhos que dá certo. Agora você vai precisar de um adereço que pode ser um colar, uma corrente, uma bijuteria, pode ser um diadema também. Vai ler aí da sua criatividade. Eu tenho esse adereço aqui que é uma tira de strass, um elástico. E aí a gente vai posicionar ela bem aqui, ó. Nessa parte daqui. E essa pontinha aqui a gente vai prender ela com um grampinho, tá? E do outro lado a gente faz a mesma coisa Só você abrir aqui e esconder esse grampo mais ou menos na nuca Aqui, ó, funcionou tudo quietinho, tá vendo? E agora a gente vai separar uma mechinha aqui frontal E prender ela aqui atrás, junto desse topetinho que a gente fez Desse lado de cá eu vou deixar um, né, um paramolê Desse outro eu não vou deixar, vou só prender ele né? E tá pronto o nosso penteado, é muito fácil de fazer, tá vendo? E dá um charme assim, deixa o cabelo meio preso, meio solto, dá pra ver os caixinhos, seja ele qual tipo que for, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, um beijão! E eu vou ensinar aquele penteado que eu usei na vida Ford, que todo mundo ficou me perguntando. E vocês vão ver como ele é super fácil. Pra não ficar tão facilzinho, eu vou só dar uma dica extra pra vocês pra poder fazer dois penteados em um. Primeiro, eu começo prendendo a franja aqui na frente, ó. Como se fosse fazer um topete e prendo com grampos. aí eu vou pegar essa parte da frente aqui também, ó. E jogar pra trás. Vou prender com grampos também. Essa é uma opção super simples pra você que vai pra festa de final de ano, casamento, madrinha, noivado, formatura. Que fica um topete elegante. E um cabelo meio preso, meio solto, eu acho chique, eu gostei muito desse penteado. A diferença dessa versão para a versão que eu usei na vida da Ford é que lá eu um cabelo muito mais definidinho, então não precisei prender tanto o cabelo. Eu deixei algumas mechas mais soltas, mas é o mesmo esquema. Só prender a franja com grampo e soltar umas partes aqui na frente. Então fica aí duas opções para vocês. Ah, e se você é nova por aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse mês de dezembro até o Natal, teremos vídeos todos os dias ao meio-dia. Pra se inscrever, é só clicar no botão aqui abaixo do Inscrever-se e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e receber notificação assim que eu liberar um vídeo novo. E não deixe de conferir os vídeos das meninas. Vão lá no canal da Ana e da Jujupa pra ver os penteados que eu tô bem fiz no canal delas e as outras opções delas também. Comenta lá a Um beijo, até o próximo e tchau!